A grande questão. Todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, ouviram falar de Jesus Cristo e ainda que Ele é o Salvador do mundo. Para aqueles que não ouviram, certamente um dia irão ouvir, seja através de pessoas, rádio, televisão, internet, enfim. O Senhor e Salvador é divulgado nas quatro partes do globo terrestre. Milhares de pessoas do planeta já aderiram aos ensinos de Jesus, se tornando cristãos, ou seja, discípulos dele. Porém, a grande questão que paira sobre a cabeça de muitos deles é Sou salvo do quê? Essa grande questão vem acompanhada de outras perguntas derivadas a essa. Jesus Cristo é o Salvador do mundo? Ele me salvou? Como assim? O que eu fiz para que alguém precisasse me salvar? Sou salvo do quê? Inclusive, Muitos cristãos que seguem os ensinamentos de Jesus ainda possuem dúvidas a esse respeito e alguns vivem a vida cristã sem terem a certeza de sua salvação. O número de pessoas que frequentam igrejas cristãs que ainda têm dúvidas sobre a salvação é grande. Essas pessoas, ao serem questionadas sobre do que Jesus a salvou, ainda respondem de maneira incorreta e sem certeza dizendo que nunca foram ensinadas com detalhes sobre isso. De fato, é totalmente verdade que muitos líderes cristãos nunca ensinaram de maneira completa e esclarecedora seus fiéis sobre o assunto, que deve ser o mais importante de todos, salvação. Quem sabe, nunca ensinaram devido a eles mesmos não saberem como responder totalmente. Esse livro que você terá em mãos tem como objetivo esclarecer a você, cristão ou não, que possui dúvidas e questionamentos sobre o que é salvação, por que e do que devemos ser salvos por Jesus. Busquei apresentar esse livro da maneira mais simples possível para que seja compreendido com facilidade cada ensinamento contido nele. Portanto, embarque comigo nessa história real de demonstração do maior amor já visto e já sentido por alguém, o amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo.